Cria-se o CPDOC, a iniciativa de Serena é, Vargas Amaral Peixoto. E quando se criou o primeiro curso de História Oral, nós fomos convidados a participar. Era para formar gente do Brasil inteiro. Então eu me lembro, Norma corte Monteiro de Minas, do Paraná vem uma chamada Oxana Borosenko, Enfim, esse esforço do CPDOC... Né? Era um projeto para preparar pessoas, não apenas deles, mas do Brasil inteiro, para o Programa de História Oral. Era um curso, foi um curso intensivo, né? eu não me lembro se eu vou dormir, três meses, mas era um curso de especialização. Ah, era, foi mais longo. Não, um é. cursão! Tinha gente lá que nunca tinha ouvido falar daquilo uhum. e eu fiquei né, com, muito marcada por esse curso. Né? Naturalmente, eu sou daquela geração, né, exatamente desse, como diz o francês, do bouleversement, dessa sacudida profunda né, nessa coisa de pensar a história. Por exemplo, tenho um orgulho enorme né, de estar no memorial do, da tese de tuturar do Francisco Carlos né, como o curso que mais marcou né, a vida dele no pós-graduação porque naquela época em que dominava a história econômica, mas uma história econômica est é, estrita, e tinha o um negócio da história quantitativa e serial, e isso é aquilo, que muitas vezes as pessoas, em vez de fazer história, como dizia Nícia Ferreira que, que foi minha orientadora, faziam exercícios de quantificação, porque não tinham problemas. Então o Chico Carlos, nessa oportunidade, ele disse que. Eu entrei na sala de aula e falei assim, gente, para e pensa. é no curso de História da Industrialização. Esses números aí superaram, isso é gente. Isso é, é importantíssimo. Né? Então, eu vi naquela oportunidade, naquele curso que eu estava dando, e com o curso de História Oral que eu tinha feito lá no Rio, é, uma, um momento, uma oportunidade de sacudir a cabeça daquelas pessoas em relação àquilo que era apenas um artigo para eles. Então, os objetos, novos métodos, um aviso aquilo que estava muito na moda, todo mundo lia, mas como aplicar aquilo? Então, nós começamos aí o primeiro conjunto de entrevistas que depois se tornou um conjunto de entrevistas. Por exemplo, eu me lembro que Israel Belloc fez uma entrevista maravilhosa com o senhor funcionário da, em Santa Alexo conta coisas que eu me lembro até hoje, como da disciplina, que era tão rígida, que o banheiro, o banheiro, é, para eles não demorarem no banheiro, no vaso, se você ficasse, às vezes a gente ficava muito cansado, e se ele dizia, né, o operário, e tinha uma tendência de sentar e demorar no vaso. Então eles inventaram uma coisa que saía o vapor quente e queimava o traseiro da gente. Então, isso né, é, é um detalhe a mais da perversidade do capitalismo, sim, né, mas na verdade deu a oportunidade é, para o meu aluno, né, na época um colega, uma pessoa da minha idade praticamente, um pouquinho mais velho que eu, é, de descobrir o sabor de vida da história. Eu acho que isso que é o fantástico na história, o negócio do sabor de vida. Então, todas aquelas coisas que não apareciam na historiografia, né? é, aquela coisa de dar voz a quem não tem lugar na história, como você vai acessar esse homem comum né? e resgatar a história dele né? e dar importância, e relevância, como um objeto de história, aquilo né, foi uma coisa que me botou enlouquecida com a oportunidade de fazer isso. Então, o que que tem isso a ver com a construção do laboratório? Daquele momento estava se construindo, era o momento do Macbid, estava se construindo o campus. Né? Então, você veem, eu estou velho, do dou essa volta toda, mas é uma marca. Então, o negócio do Macbid Aí o que, que aconteceu? Eu consegui que, estimular a professora Edil para botar um espaço para o laboratório. E aí euzinha fui fazer o levantamento do material com o técnico do CPDOC para poder imaginar a projeção de espaço, isso aqui, o mínimo que nós funcionamos. Então era aquele negócio de rolo. Vocês ainda devem ter encontrado já aqui, aqui, porque eu comprei né? o gravador de rolo, a parafernália, tudo era enorme. né Porque isso tudo vocês têm que pensar que não tinha computador naquela época. O gravador era uma coisa desse tamanho, que tinha uma tecla desse tamanho, que você fazia assim, ter força para tocar a tecla. Então eu fiz tudo aquilo, aquele levantamento, e mostrei para o professor Edil e consegui ganhá-la para a nossa causa. Porque eu não teria força política suficiente né, para fazer avançar esse projeto. Então eu gosto, gosto de, nesse momento, dizer que aquilo foi pensado por mim, mas só pôde avançar politicamente porque a professora Edil pegou em suas mãos esse projeto. Então, esse primeiro negócio de história oral apareceu ainda na época de nós estarmos no IACS. Isso é só para depois de saber os anos. O, o, o curso e esse envolvimento com Israel e as primeiras pesquisas já foram no prédio do Varonguinho, é? e, e, entre... e lá já tinha um primeiro laboratório de história oral que era uma salinha, a metade dessa aqui, e um uma passagemzinha onde eu botava o armário das fitas. E depois lá é estavam se, se, se ultimando as negociações de espaço, porque já tinha a estrutura dos prédios. Então, se ultimando as negociações de espaço, e nós conseguimos esse espaço todo. Eu fui convidada, na verdade, pela... Maria, Maria, Maria, Maria de Miguel, e de Souza, para fazer uma história econômica de Petrópolis. Só que eu me dei conta, é, eu, eu vi que a coisa da indústria era a coisa mais importante para eu puxar em termos de história econômica, porque tinha sido um setor de têxtil muito importante na Primeira República. Grandes unidades de produção com mais de mil operários e uma delas, a Petropolitana, tinha documentação completa. Tínhamos fotos, tínhamos todos os relatórios de diretoria, tínhamos folhas de pagamento, etc, etc. E aí, eu precisava de um gancho para convencer o Lacombe da importância da história oral. Então, eu usei a fonte escrita para mostrar as lacunas, e como era importante preencher aquilo. Né? E também ia ser uma coisa muito moderna, queria ser o um pioneiro, o to, tototom. No primeiro momento, isso que eu digo, que história oral uh, não tem fórmulas. Você vai sendo surpreendido uh, e tem que ter bom senso né, no encaminhamento das diferentes fases. Por exemplo, ficou claro para mim né, que, quando eu entrevistei o seu... Fui fazer o primeiro contato com os operários, quando eu chegava lá, mas como é que a senhora sabe de mim? Não, foi através da prefeitura, do projeto. Então, era uma coisa formal, as pessoas custavam se desarmar. Mas quando o seu Alberto me deu o nome de uma série de outros operários, que eles sabiam que estavam vivos, e quando eu chegava lá e dizia assim, quem me mandou aqui foi o seu Alberto, as pessoas se desarmavam. Já se abriam para a entrevista. Como é que era formada essa equipe que trabalhou? Não, essa equipe, quer dizer, tinham dois pesquisadores do museu e eram quatro professores da rede e os alunos. Então esse foi o primeiro projeto, o segundo projeto foi o dos alunos daquele curso. É, que teve entrevistas medianas, mas teve uma entrevista fantástica do Israel beloque Essa a entrevista do Israel e da Marilene, eles eram alunos aqui? Já eram alunos da pós-graduação. Foi a tal turma, o primeiro curso de História Oral que eu dei, que era um curso assim de industrialização na Primeira República. Mas aí eu consegui que o trabalho de curso fosse entrevistas de operários. Logo depois, nós montamos, foi o um momento que eh, Eurália Lobo, ieda eh, eh, que ainda não tinham sido anistiadas, né, vem para a UF. Né? E, nesse momento, então, eh, a FINEP, que era o braço financiador do CNPq, na época, abre... Né, eh, grandes verbas para projetos, de pesquisa, essas coisas. A FINEP, como eu disse antes, o, o PADCT excluía ciências humanas eh, dos financiamentos, dos projetos, dessas coisas. Mas, na FINEP, na verdade, eh, não havia nada que dissesse que a história não podia apresentar o projeto. Só que o formulário do projeto era feito para ciências duras. Então, tinha um item que dizia assim, aponte eh, as maneiras como os resultados do projeto serão as formas mais rápidas de incorporação do resultado do projeto aos setores produtivos da economia nacional. Ora, né, um projeto envolvendo, que na época estava pensando em classe trabalhadora, né? É, na primeira república, incorporar isso, resultados para os pro setores produtivos da economia nacional precisa não dar nó em pingo d'água, mas dar nó em pingo de éter, Sim. mas nós demos. A Donieda, que era muito brava, falou: esses milico isso é coisa de milico, de que está em abertura, está nada, isso é coisa de milico ainda, que coisa horrível. Não vamos responder, vamos dizer assim: o importante é a produção do conhecimento para as novas gerações. Aí a gente falou: tá bom, Domingo, então eu e a Águia já lá inventamos três páginas. Né? E vocês veem, eu tenho uma memória para a minha idade razoável, eu lembro muitas coisas. Mas o que eu escrevi lá eu não consigo lembrar, porque era não sense. <risos> e isso foi importante porque viabilizou e institucionalizou. Quer dizer, vocês viram, como eu contei, eu para fazer o primeiro projeto eu tive que fazer esse negócio com Petrópolis, em que não foi a UF, nada, fui eu individualmente que tinha esse contrato. Então. Este projeto foi importante porque permitiu a institucionalização do laboratório. Então, nós fizemos um projeto muito mais amplo que as condições de vida, que a questão do operariado no Rio de Janeiro, chamamos a Cidade-Campo no Complexo Regional, envolvemos o conjunto dos professores, professora Ieda, professor... Robert Sleins, a professora Eulara, eu. Esse foi o núcleo duro do programa. Então, os orientando já eram canalizados para esses projetos, os equipamentos eram comprados e a própria produção foi enriquecendo. O negócio da imagem foi o seguinte, quando eu comecei o negócio da Petropolitana, porque ele chamou a Boy desde o início. É, é. era ecolografia e depois virou é imagem. Nesse primeiro Petró... projeto de Petrópolis, o que, que eu vi? Quando eu vi as fotografias da fábrica, eu encontrei uma coleção de fotografias e nitidamente se revelou para mim que aquelas fotografias não eram espontâneas. Então, eu aí fui ver o ano daquelas imagens. Todas eram do mesmo ano. Então, eu fui investigar. Era justamente um ano que teve tais das greves da pesada que se estende por todo o setor de texto, setor geral, e o relatório termina. É, foram expulsos, proibidos de pisar na cascatinha, etc., é, e nossos operários, nossos trabalhadores, é, enfim, ele terminava dizendo, nossos trabalhadores voltam a ser como era ordeiros... A gente, de, da Fábio. Ordeiros e disciplinados. Então, quando eu li aquilo no relatório, eu vi que o, a imagem era para registrar isso. Uhum. Ordem e disciplina. Ordem e disciplina. Porque havia hierarquia, o contramestre estava do lado, né? as crianças estavam embaixo, sempre com um adulto perto, Aí ah, teve mais uma coisa, que a única informação que preencheu a lacuna de onde estavam as crianças foi a imagem. Porque não tinha ficha de adulto para criar, não tinha ficha nessa época, só tinha os livros, e as pessoas diziam, mas diziam assim, é, tinha criança lá sim, tinha criança lá, mas não sabia se era muito, era pouco, essa coisa um pouco vaga que existe assim. Então, aquela imagem precisou realmente aonde havia exceções em que havia concentração de crianças. Então, acho que foi por isso que, desde o primeiro momento, é, eu pus... entrou no é, A gente começou, então, muito bem. E aí, nós sofremos uma coisa pavorosa, pavorosa. Houve um roubo. Foi o Antônio que foi a primeira assim, Professor, aconteceu uma coisa terrível. Falei, aconteceu uma coisa terrível, não conseguia falar o terrível. Eu falei, o que foi, meu foi Um acidente, alguma coisa? Roubaram tudo. Eu falei, tudo o quê? Roubaram tudo no laboratório. E aí eu falei assim, olha, calma, não roubaram cabeça e coração da gente, cabeça e vontade. Nós estamos aqui, isso nós vamos vencer e tem material, aí o Antônio chorando, né? Resolveu levar as fitas também. Aí eu baquei aí eu dei uma baqueada, porque levar os equipamentos é uma coisa, mas levar as fitas nem servia para nada para eles. E aí é, eu fiquei nessa luta de tentar reestruturar o laboratório, que foi muito difícil, foi capengando. Aí eu quero fazer um parênteses para dizer é, que eu sempre fui uma, é, uma militante, eu diria. Né? Eu era presidente da Fundação de Cultura, eu era presidente do Centro da Mulher Brasileira de Interói, ligado ao PCB, eu era presidente do IEPs, do MDB do Rio de Janeiro, eu e o Charles Peçanha na direção do Estado do Rio, e o, a Conceição Tavares na Nacional, que era uma coisa enlouquecida, é, tinha o movimento da anistia e ainda tinha a universidade. Né? Eu tinha orientandos e, e naquele momento, eu estava sendo convidada para ser pró-reitora. Então, é, eu fazia essas coisas todas ao mesmo tempo. Então, na verdade, reestruturar o laboral era uma coisa muito difícil para mim. Eu buscava uma coisa, dava certo, investia numa pessoa, não dava certo, até que um dia eu eh, consegui eh, convencer a Ebe porque eu fui convidada pela Marieta Moraes Ferreira para ser um dos membros eh, de organização do Congresso Internacional de História Oral. Então eu disse, olha, eu não vou poder ir, porque tem muita reunião, eh, mas eu vou levar uma colega, uma professora jovem, que vai me representar. E aí, o que eu vou fazer Ah, Eu fui à primeira reunião né? É. Hebe, com aquele prestígio de pró-reitoria, eu comprometi a pró-reitoria com auxílios para a realização do congresso e coloquei a EBE nesse circuito né, no qual ela entrou e nos representou, não, quando eu digo nós, não a mim, mas a nossa instituição também. E, no mesmo período, né, é, é, Marisa, Paulo e Ana é, também entraram junto com a Hebe é, e assumiram o laboral como um todo. Né. É, eu me lembro que, no Natal, eu fiz um almoço na minha casa e, quando eles chegaram, não sei se elas lembram, tinha um banquete organizado e eu... Eu disse assim, olha, eu estou aqui né porque eu arranjei uma equipe para levar adiante o labor. Então, isso uh, foi daí para frente, essa história vocês conhecem bem. E eu, o que, que aconteceu comigo nesse espaço? Quer dizer, nesse tempo eu fiquei esse período na pró-reitoria, muito ocupada, fui diretora do Arquivo Público do Estado, e fui coordenadora da FAPERJ. E ao longo disso, eh, nos últimos 15 anos, eu comecei a ficar doente. Eu tive um câncer, depois tive um outro câncer que voltou. Então, eu hoje estou eh, muito feliz, eh, porque eu, de sete anos para cá, seis anos para cá, eu só estou trabalhando com imigração. Né? De vez em quando, abri um parênteses para o João, que era a paixão da minha vida, né por exemplo, negócio de mulher. Eu não aguento mais mexer com o negócio de mulher, mas não, não adianta. Eu estou trabalhando só com, com imigração, mas eu achei que eu tinha... Tem uma produção muito grande sobre mulher para deixar isso esparso. E esse livro, O Lugar das Mulheres, vai unir a minha reflexão sobre as mulheres nesses diferentes períodos né? e vai me permitir trabalhar com a história oral. Ótimo, tá ótimo, ótimo. Eu acho que o negócio do vídeo é uma coisa que eu estava falando com a, com a Eugênia Maia, tem um artigo lindo, que ela diz assim, né? É, como ela percebeu a emoção das pessoas. E eu sempre me dizia assim que o fantástico da história oral é que você. É, eu... Você, você vai lembrar disso, é porque eu mandava os alunos botar assim, comentário do historiador. É. Então, se emocionou, chorou, não sei o quê. Hoje, com o negócio do. O vídeo a gente tem vez, essa. Quer dizer, você pode transmitir isto também para as pessoas.